Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te falar se a jornada, comunidade de tráfego pago realmente funciona e se vale a pena comprá-lo. Recomendo que assista esse vídeo até o final, pois vou te dar um alerta para que você não perca o seu dinheiro comprando esse produto. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Se o seu maior objetivo é conseguir ganhar dinheiro na internet sem sair de casa, não dá mais ouvido a patrão e ter liberdade para comprar o que quiser, e não ficar preocupado com as dívidas, pois eu passei por isso. Mas através do curso A Jornada, comunidade de tráfego pago, eu mudei minha vida e você pode mudar a sua também. Como o curso A Jornada, comunidade de tráfego pago funciona? Você vai aprender do absoluto zero a vender todos os dias através do tráfego pago, trabalhando de casa. Quatro cursos mais mentoria ao vivo semanal que ocorre todas as quartas-feiras às 20 horas. Tem ainda acesso às mentorias anteriores que ficam gravadas e fique por dentro de tudo. Assista quando quiser. De qualquer dispositivo. Você poderá assistir quando e onde quiser, seja no computador ou celular. Acesse a todas as aulas gravadas já feitas e aprenda tudo do absoluto zero. O que você irá receber. A mentoria são aulas toda semana, ou seja, toda semana você tem uma mentoria a mais na área de membros. E ainda pagando o mesmo valor sempre. Tráfego perpétuo lateralizado. Domine o método de lateralização do tráfego para vender em multicanais. Curso completo de Google Ads. Mais de 36 aulas te ensinando como vender no Google Ads. Suporte exclusivo. Uma comunidade no Telegram onde todos os mentorados realmente contribuem para a evolução de cada um. Mentoria semanal ao vivo. Toda quarta-feira tem um encontro ao vivo, onde aborda com profundidade temas específicos que vão te ajudar a entender. Tudo sobre vendas no Google, Facebook, YouTube. Você vai ter acesso a todas as mentorias que já aconteceram e estão gravadas na área de membros para você assistir quando quiser. E caso não consiga assistir ao vivo, elas ficam disponíveis para assistir, depois no seu melhor horário. Curso de Google Ads do zero te ensinando quatro estratégias de vendas. Passo a passo completo te ajudando a colocar suas estratégias de vendas em campo. Curso de Facebook Ads completo. Você vai aprender tráfego pago, usando o Facebook Ads mesmo sendo um iniciante. É clique a clique completo, te ensinando tudo sobre como vender usando Facebook Ads. E tem mais, além tudo que você vai ter de acesso, ainda vai receber bônus exclusivos. Tráfego para lançamentos. Estrutura de campanhas completas de um lançamento de 6 dígitos, mais de 100 mil reais. Todo o passo a passo das campanhas, desde a criação até o processo de análise. São quatro mentorias mostrando tudo que um lançamento de seis dígitos, campanhas do Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads por dentro, dados, faturamentos, resultados. Lançamento completo. Dia de análise de campanha. 10 horas analisando campanha de mentorados. Vai ter acesso de bônus mais 16 mentorias de análise de campanhas individuais que fizeram com os alunos. E-book manual do Google Ads. E-book completo com tudo que você precisa saber para usar a plataforma do Google Ads. Literalmente um manual completo. Gravações da imersão presencial. Gravações do conteúdo da imersão presencial que aconteceu em São Paulo em 2022. Grupo secreto de mentorados no Telegram. Mais de 2 mil mentorados trocando experiência em networking dentro de um grupo fechado no Telegram. Esse grupo é sensacional. Os mentorados se ajudam muito no processo de dúvidas, escala, vendas e tudo que envolve o dia a dia de um afiliado. Acesso imediatamente a todo o conteúdo. Comunidade de tráfego pago mais mentoria semanal acesso imediato a todas as aulas e mentorias chega de depender de patrão tá na hora de você virar o jogo esse curso vai mudar teu jogo pode ter certeza agora para você que ficou até o final quero te dar um alerta muito importante para que você não perca o seu dinheiro a minha dica é compre o curso a jornada comunidade de tráfego pago somente pelo site oficial para não correr o risco de cair em golpes e comprar um produto falso para te ajudar deixei o site oficial do curso a jornada Comunidade de tráfego pago aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, é isso, desejo tudo de bom para você. Aproveite enquanto ainda está disponível. Dúvidas sobre a mentoria? Ainda ficou com alguma dúvida? Fale comigo no WhatsApp 28 365778 Link na descrição do vídeo. Não esqueça seu like, seu comentário e muito importante para mim, ok?